E antes de começar eu queria deixar um grande agradecimento para todas as pessoas que já adquiriram a planilha, que estão se organizando e organizando suas milhas, são quase 500 pessoas aí que já adquiriram. né? E algumas pessoas deram umas sugestões muito boas que eu implementei nessa nova versão. Lembrando também que você que já comprou essa planilha, você pode baixar essa nova atualização, é totalmente de graça. Para quem comprar sempre haverá essas atualizações. E sempre será de graça. E hoje eu vou te apresentar a melhor planilha de organização de milhas que tem na internet. E vou te dizer o porquê ela é melhor. Porque ela tem o um melhor custo-benefício dentre todas. E engloba todas as possibilidades que precisam saber aí no mercado de milhas. Está tudo dentro dela. Você consegue organizar tudo que você precisa para ter aí o custo do seu milheiro. quanto você pode vender. O quanto você ainda tem disponível. Todas as possibilidades de transferência de pontos, de compra de pontos tá tudo nela e eu vou mostrar agora para vocês como funciona e como você pode ver aqui ó na primeira parte da planilha você tem os dados que são todas as companhias aéreas e os programas de fidelidade que você pode ter, tem todos esses aqui já colocados, né? caso apareça outros clubes, outras é, companhias aéreas, é só você inserir aqui embaixo, neste aqui e aqui, só trocar aqui o, o que está escrito e colocar o nome da nova companhia, que a planilha vai entender tudo tranquilamente. E aqui você tem aqui os sites de venda, você pode vender para MaxMilhas, HotMilhas, particular, o caso possa expirar, isso aqui é para você colocar nas informações lá na hora da venda. Aí você tem aqui observações de investimento, que é a primeira parte que a gente vai ver aqui azul, que são os investimentos, né? Aqui são as observações caso você queira mudar, depois é só você inserir aqui embaixo que ele sempre vai aparecer lá na, na observação. Então você pode botar aqui sem observação, então você pode ter conseguir esse investimento através de assinatura de clube, compra de pontos, compra de produto e por aí vai, é só você colocar aqui, e a parte aqui também da observação de vendas quando tiver lá, ó falta receber quitada comprou compra de produto hospedagem parcela um parcela dois por aí você pode inserir o que você desejar aqui e aqui é a parte das contas que você pode administrar você pode administrar até seis contas tá eu tô administrando aqui apenas quatro pessoas que quatro contas nessa planilha e eu vou mostrar aqui para vocês a parte do investimento e essa daqui é a parte do investimento né quando você vai investindo e vai só adicionando aqui ó pode ver que eu invisto desde 2018 então tem bastante coisa essa aqui é a minha conta principal na minha conta principal vai muita coisa e agora eu vou mostrar para vocês como que é fácil inserir os dados aqui né vamos dizer que você faça um investimento qualquer que seja comprar aqui basicamente aqui apareceu para mim cupom de 80% de desconto da Smiles né e vamos dizer que eu tivesse investido aqui esse valor aí eu seleciono aqui Smiles Coloco aqui. Tinha aparecido para mim 100 mil pontos com 80% de desconto, né? Isso aqui ia dar R$ 1.400. Reais. Primeiramente, eu inseri aqui a quantidade de pontos. Depois. Eu coloquei aqui o valor e a data aqui é muito importante você inserir também porque a planilha se baseia na data. Por conta de contagem CPF, então é muito importante você colocar aqui a data em toda a sua venda ou em toda a sua compra. E aí tá beleza aqui ó, ele vai mostrar aqui que o meu milheiro foi 14 reais e eu consegui 100 mil pontos aqui. Né? Aí agora eu vou fazer outra simulação aqui caso a gente compre Livelo. Vamos comprar aqui Livelo, vou botar 100 mil pontos também, que se eu não me engano ia dar R$3.500,00 tá aí que você pode ver que aqui o milheiro tá a 35 reais então tá correto né vou botar aqui a data também de hoje e aí no caso vamos ver que a gente transfira aqui para Smiles, mais também tá tendo promoção de 100% né aí eu coloco aqui Smiles 100% 100% você pode ver que ele já mostra para mim que é, o meu milheiro nessa né? operação foi 1750 eu ganhei 200 mil milhas né E aqui ainda tem a possibilidade de você ter aqui as contas famílias né no caso você pode, vamos dizer que você fez toda essa transação, mas essa sua conta estava ligada a uma conta família. É só você escolher aqui a outra pessoa que vai e a planilha vai calcular tudo já mandando para essa outra conta, calculando tudo que você precisa saber. Aí na conta família eu vou colocar aqui, ó inserir na conta 5, que não tem nada nessa conta, e eu vou mostrar para vocês lá no resumo como fica certinho tudo que eu investi. Aí eu coloquei aqui, né? E aqui a parte, você tem a parte da observação. Você pode colocar aqui sem observação assinatura de clube, compra de pontos que foi a situação aqui né, você pode inserir outros como eu mostrei lá e aí você escolhe o que você achar mais interessante para você e agora a gente veio aqui na parte de vendas para eu te mostrar como funciona, aqui vai mostrar todas as contas que você tem as seis tá, e vai mostrar aqui o que tem de disponível, isso aqui tudo é dado real tá, é muita coisa né, olha só o tanto de venda aqui isso aqui é tudo real e eu sugiro para você que você venda passagens aérea no particular porque você consegue um lucro maior para você e ainda consegue um benefício maior para o seu cliente porque ele vai com certeza pagar menor do que ele compraria assim no na max milhas na hot milhas ou nos sites de venda mesmo no site da companhia com certeza nas milhas você pesquisando direitinho você vai conseguir um preço menor para o cliente e maior lucro para você então é o que eu sugiro para vocês né e aqui essa planilha já se baseia exatamente nessa situação aí de você vender por particular vamos fazer um exemplo aqui eu tenho aqui nessa conta é, Cristina 131 mil milhas né disponível pode ver que esses dados aqui são são reais é tudo tudo que é, é o que eu faço mesmo né E aí eu ponho aqui smiles uma uma suposição de venda vou colocar aqui 100 mil milhas só de, de sacanagem aqui, 100 mil milhas para vender no particular. Você ia vender aí mais ou menos R$ reais, que seria 20 reais E 100 mil milhas normalmente dá uma, uns dois CPFs. Isso aqui ele conta a quantidade de CPF com base na data, sempre com base na data. Cada clube tem sua forma de, de calcular a data, né? No caso. Da Smiles aqui, ele vai calcular exatamente com é, a mudança do ano. Então, quando for o dia 1 de janeiro do ano que vem, ele já vai desconsiderar que você utilizou esse CPF aqui. E aqui no, na parte do CPF é importantíssimo também você colocar a data, porque a Smiles, como você sabe, a contagem de CPF é anual, então no dia 1 de janeiro já vai ter uma renovação de CPF então a planilha já calcula exatamente isso quando virar o ano ele vai mostrar aqui que você tem disponível no caso eu coloquei dois CPFs aqui né quando virar o ano ele vai cancelar esse CPF e vai voltar a zero porque ele calcula exatamente cada diversidade de cada clube e ele vai colocar a data referente da mudança que acontece e aqui na parte do cliente você clica você pode colocar aqui Max milhas Hot milhas você pode vender no particular você pode colocar até que expirou aqui esse valor né e também pode colocar o nome dos seus compradores, dos seus clientes mesmo. Não está aparecendo aí para vocês porque eu não vou deixar mostrando para não mostrar as pessoas que, que compram, né? E aí eu vou colocar aqui Maximilha só como um exemplo, tá? E aqui você põe sua observação aqui. Vamos dizer que já foi quitada. Se você já recebeu, você pode, como eu falei lá, você pode alterar o que você desejar e colocar aqui. Eu vou dizer que foi quitado esse valor. Então eu finalizei aqui a venda e agora a gente vai para a parte dos passageiros. Aqui na parte dos passageiros eu deixei menor aqui, é só você aumentar depois o tamanho para não mostrar o nome das pessoas. Eu deixei menor aqui junto com o CPF, eu tenho que atualizar até o CPF. Essa parte aqui é importante porque eu já coloquei aqui o nome, data de nascimento e CPF Ainda você pode colocar o telefone e e-mail Essa parte aqui é para você se tornar um vendedor mais profissional né? No caso você vai vender novamente uma passagem para o seu cliente Você já vai ter aqui os dados deles e não vai ficar meio perdido Porque já aconteceu isso comigo e por isso que eu estou implementando nessa atualização Aqui essa parte de compradores E aí faz toda a diferença você ter esses dados E dessa forma que a planilha agora lhe permite você aqui ó tem até 40 vendas 40 vendas para a mesma pessoa que é muito difícil de acontecer né 40 vendas para a mesma pessoa pô é uma grana boa que você vai conseguir fazer né E ainda economizando CPF aqui nessa parte você pode ver que tá Max milhas que é quando eu vendi até na Max milhas eu não sei qual que é a última data que eu vendi aqui na Max milhas 2019 acho que foi 2019 porque desde lá então eu só vendo no particular, como eu falei, é muito mais lucrativo e muito mais benéfico para quem compra também. E aqui você vai colocando e vai tudo no automático. Ali na parte da venda, quando você lança, para quem você vendeu, ele já vem automático aqui para essa planilha já, para você ter uma base aí de quanto você já vendeu para aquela pessoa, as datas que você vendeu e a companhia que você vendeu, né? Então você vai ter todos os dados aqui mastigadinho, tranquilamente. Bom demais. Né? A gente vai para a parte do resumo tá E aqui são tudo, tudo que você inseriu na planilha Na planilha aqui você vai ter todos os dados de companhia em cada companhia Quantas milhas você adquiriu, o valor que foi adquirido, a média de que você adquiriu Quantidade de vendas, o valor vendido, a média de venda, né? o percentual de lucro Quanto você tem de estoque, tudo isso aqui em todas as companhias no na Nivela, no Esfera Como eu falei, caso apareça uma nova aqui, você vai poder inserir e, e você vai também lá Saber todos os dados, e aí o que mais importante é essa parte aqui: ó, a data é importantíssima para essa planilha porque tudo se baseia nessa data aqui, nesse período aqui. Vamos dizer que eu quero saber só o que. Eu movimentei em 2022, eu coloco 2022 aqui E aqui dessa forma eu consigo saber tudo que eu fiz só no ano de 2022 Tem aqui, né? vai estar tá negativo, por quê? Porque você fez mais investimento do que venda E provavelmente você tem estoque No caso aqui eu tenho estoque de 240 e duas mil milhas considerando apenas esse ano entendeu então todas funcionam dessa forma tem tudo aqui e aqui no final ele tem a soma de todas as contas completa a planilha como eu tô dizendo e aqui nessa parte aqui é uma parte básica só de para você saber aí os clubes né o valor dos clubes normalmente se tiver alguma atualização aqui eu mudo para vocês e aí se você ainda não assinou o clubes mais vou deixar o link aí também embaixo para você poder utilizar esse cupom aqui e você vai ganhar mais mil pontos na assinatura e aí como você pode ver, como eu falei aqui ó, na conta 5, que eu não inseri nada, eu só fiz aquela transferência para a conta família, você pode ver que está aqui, ó, 200 mil milhas a R$ reais, o um milheiro 17,50. Aqui tem o um estoque de 200 mil milhas e esse valor aqui de 3.500, que foi o que foi investido. Então, tudo bate, tudo certinho aqui na planilha. E essa nova funcionalidade aqui que foi muito pedida, que foi muito difícil de fazer, parece simples aqui no cálculo, mas infelizmente garanto que não é se fosse para fazer essa planilha de novo acho que eu não dava conta que foi muito complexo o negócio né mas olha lá aqui vamos supor que a gente tem aqui a parte das mais né a gente fez aqui uma, uma simulação aqui que é muito boa de de milheiro na né? mais a 14 reais que todo mundo sabe que é possível né E aí vamos dizer que eu queira transferir por alguma conta e quero transferir quebrado né antes a gente tinha um problema de poder fazer essa transferência que, que acontece antigamente você teria que dividir esse 100 mil em duas porcentagem aqui no caso seria colocar 50 50 e isso daqui dava um trabalhinho de se fazer e tinha umas pessoas que estavam reclamando e aí eu fui correr atrás para resolver esse problema e agora é simples de fazer uma transferência Então vamos supor que eu queria transferir uma parte aqui desse 100 mil para outra conta Eu quero transferir um número X qualquer, né? E aí você vai simplesmente colocar aqui o negativo e o valor que você quer, 53.492 Vamos supor que você queira transferir Como você não sabe qual que é o valor disso aqui, você não precisa colocar nada, você vai colocar zero Tá? que ele já vai te dar o milheiro com base nas, no, nos investimentos anteriores. Então pode ver que ele já está mostrando aqui que o milheiro desses 53.492 é 14 reais. Se você tivesse mais investimentos aqui, ele ia pegar com base nesses últimos. E aí ele ia te mostrar o milheiro dessa pontuação aqui você tirando. Então vamos lá. Continuando. Vou colocar aqui a data de hoje. Tá? Pode ver que ele ainda não sumiu aqui os mil que eu tenho. Eu tenho que terminar toda a transferência aqui. Eu vou mandar para Smiles, que seria outra conta. Vamos dizer que seja 0%, pode ser a 100%, qualquer valor, né? Se você colocar aqui 100%, que aí você vai ver que ele muda aqui o valor, porque você tinha um milhão a 14, se você ganhou 100%, foi pela metade aqui, então virou a 7, né? Mas aí normalmente desse tipo de transferência, você deixa zerado aqui mesmo. E aí você escolhe para onde você quer mandar. Eu vou colocar aqui na 2018, que seria essa conta 6, tá Olha só, pode ver que ele veio para cá e diminuiu também aqui do, do, do estoque da conta 5, tá vendo? Aqui parece muito simples de calcular, mas não é simples. E isso funciona para todas as outras companhias aqui. Vamos dizer que eu tenho, normalmente, o que o pessoal faz? né Faz a assinatura aqui da, da Livelo, é R$ é, vou botar aqui uma data. E aí, vamos supor que eu queira transferir só 10 mil pontos da Livelo. Se eu quiser transferir só 10 mil pontos, eu venho aqui em Livelo, ponho o sinal aqui menos 10 mil pontos, porque eu estou transferindo só 10 mil pontos de todos os, os dados que estão anterior a esse. Caso eu queira transferir 20 mil pontos, era só inserir aqui embaixo para onde eu queria transferir. Né? Vamos dizer que eu queira transferir para lá, lá, Tampés, com 100%, que coisa que não existe. né ah, 30% que sempre está tendo. Então, você vai ter um milheiro a R$ set... 30,73 vou apagar aqui porque a gente está transferindo apenas 10 mil desses dados anteriores aqui que tem a Livelo, né? no caso aqui desses 20 mil e aqui eu não sei qual que é o valor, coloco a zero e ponho uma data de que eu fiz a transferência, pode ver que ele calcula que ele já me mostra que considerando os dados que estão anteriores o milheiro da Livelo é R$ 39,95 e aí eu posso mandar esse aqui com 100% ou para qualquer companhia que seja e também posso mandar ele para uma conta família, tá? Ou posso, se eu, se eu não colocar nada aqui, se eu deixar em branco, quer dizer que ele vai mandar para essa conta aqui, inserir conta 5. Aí se eu quiser mandar para outra, eu escolho aqui. Eu, eu posso também deixar inserir 5 aqui, que não faz diferença, ele vai continuar nessa conta mesmo. E aqui você pode botar a sua observação aqui, compra de pontos, de colocar o que você desejar então agora você consegue fazer esse tipo de transferência aqui, transferência quebrada sem muito esforço no cálculo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas são essas possibilidades aí de você tem. você precisa organizar suas milhas porque milha é dinheiro e você consegue fazer uma renda extra com essas milhas, cara. Então já vou deixar o link aqui embaixo para você poder aí adquirir sua planilha organizando milhas e não ter mais nenhum problema aí com essa organização de milhas e não perder dinheiro. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Valeu, até a próxima!